Boa noite, bom dia, boa tarde, saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Trago hoje uma palavra amiga, um devocional para o nosso coração. Vamos falar hoje sobre a glória de Deus. O que é que nós podemos entender sobre esta palavra, a glória de Deus? No livro de Salmos, no capítulo 8, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Deus fez o homem um pouco menor do que os seres celestiais. A, a tradução desta, deste versículo, ela foi, foi um pouco do original. Na verdade, no original hebraico, diz assim, tu fizeste um pouco menor do que eh, Elohim, do que Deus. O homem foi feito um pouco menor do que Deus. E Deus, então, corou o homem com glória e honra. No capítulo, no, no, no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 23, a palavra do Senhor diz assim também. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus criou o homem na sua imagem e semelhança, o coroou com glória e honra. Mas quando o pecado entrou no mundo através de Adão, então todos os seres humanos, todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Perderam esta glória. No livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, a palavra do Senhor também diz assim, a eles quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, nós entendemos aqui que Deus nos dá de volta a glória que havia sido arrancada por conta do pecado né? nós agora temos a glória de volta e este é o mistério que estava escondido Cristo dentro de nós a esperança da glória a esperança de sermos chamados filhos de Deus e de sermos então de termos Deus como nosso pai nós hoje temos a glória de Deus de volta e numa num significado literal, podemos dizer que a glória de Deus é a realização, é a percepção, eu é o despertar é, espiritual da unidade divina. Quando nós despertamos espiritualmente que estamos unidos a Deus e Deus está unido a nós. É o que é, significa glória de Deus. Ou seja, a fusão ou a união da mente é, do homem com a mente de Deus que é Cristo em nós. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o filho de Deus. Quando nós despertamos espiritualmente para a mente de Deus, que é Cristo em nós, nós recebemos de volta a glória que havia sido eh, que havia sido arrancada de nós. Quando o pecado entrou, o homem perdeu a percepção de que é filho de Deus, o homem viveu errante. Até Cristo eh, se revelar a nós, nós então despertamos espiritualmente que somos filhos de de Deus, criados à imagem e à semelhança de Deus. Recebemos esta glória, que é a glória de Deus. Ficamos aqui hoje com este devocional e esta palavra. Espero que Deus tenha lhe abençoado com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, de uma forma grande e de uma forma tamanha. Deus abençoe.